Assim como havia um problema de distribuição para os jornais eh, chegarem, fosse a cavalo, ou de camionete, ou de comboio, também há um problema hoje que é como é que eu vou distribuir eh, este documentário que estou a fazer. Por isso é que o jornalismo escrito está a alterar-se, acho eu profundamente, na sua versão eh, internetica. Os seres humanos, em geral, estamos agarrados a palavras e eh, a palavra ganha tanto peso que depois estamos presos a um conceito que está associado à palavra e não conseguimos sair dele. É o que eu acho que acontece com a televisão. Para mim, a televisão não está a morrer, está a dar muito dinheiro aos donos da Netflix, por exemplo. Há uma parte da população que já não se identifica com aquela forma de publicar já não aceita que se tenha que estar à espera de um programa para começar, que se tenha que ver um intervalo de publicidade. Na verdade, o que é o YouTube, se não a televisão? É uma morte triste, porque é uma morte lenta, digamos assim, da televisão generalista. Não sabemos se vai morrer, mas a doença, chamemos-lhe assim, é uma doença prolongada. No Twitter é a coisa mais primitiva que há. Eu detesto o Twitter. A sociedade evoluiu, evoluiu de tal maneira que os partidos, estão como eles são, Apesar de serem ainda a organização absolutamente necessária, fundamental para a estrutura, para o funcionamento da nossa, dos nossos regimes democráticos, os partidos estão completamente envelhecidos na maneira de serem. Não é por causa das pessoas serem novas ou velhas, é aquilo já não dá e por isso não conseguem tirar partido de, de, de, das formas, de novas formas de comunicação, porque eles próprios são uma velha forma de comunicação como as pessoas só, só, só comunicam o melhor de si, como comparar com essas pessoas e, portanto, assim, diminuído, não é? Olha, aquele não tem barriga, aquele tem six-pack, aquele foi de férias para não sei onde, eu aqui, não sei, não é? quer dizer... <música>